O que você pensou quando você leu o título, A Tirania do Herói? Ou você leu só pela thumbnail? Não sei. Mas seria legal se você dissesse o que você esperava ver nesse vídeo aqui, porque se não for o que você espera, aí de repente eu faço um outro vídeo com o que você queria ver. Beleza? O que eu estou querendo dizer por tirania do herói? É o seguinte. Vamos começar por um tweet da arroba Vivi Malray, Coloca o link para ele aqui embaixo, de repente. Perguntando se na sua vida você é protagonista ou coadjuvante. Para um segundinho, dez segundinhos, sei lá quantos segundinhos você quiser parar, para pensar nas duas coisas. O que, que seria um herói tirano para você? E, mais importante... O que é ser coadjuvante da sua, na sua vida, ou protagonista na sua vida, para você? Porque eu pensei no seguinte, tem essa onda toda de coach, coach quântico, coach emotivo, coach não sei o que, coach não sei o que lá, que são preocupações da ideia de coaching, não vou falar aqui que todo coaching é ruim, que a ideia é de você ter um treinador, de você ter uma pessoa que tem experiência naquilo para te dar dicas das coisas que ela já passou por aqui, né, naquela experiência de vida que ela tem, não sei o quê. Mas existe uma onda de coach que te diz exatamente que você pode ser o protagonista da tua vida, que tua vida pode ser uma grande aventura, uma grande escalada para o sucesso. Esse vídeo também podia se chamar O Anti-Coaching, mas não é bem isso. Segura mais um pouco aí. Porque nos vem dessa ideia de que a vida vale a pena quando ela é especial. É, Para a sua vida ser especial, a sua vida tem que ser significativamente melhor, é, mais elevada, mais aventureira, mais particular, do que é, as vidas de 7 bilhões, mais de 7 bilhões, acho que já passou por 7 bilhões, 200 milhões de pessoas, ou coisa parecida. O que é meio... Né? sente essa pressão. Então quando eu falei em tirania do herói, eu estava pensando na pressão de você ser o protagonista ou a protagonista de uma história notável. Poucas pessoas terão a oportunidade de passar por isso. Eu tenho 52 anos, sou uma pessoa que esteve fazendo coisas que talvez as pessoas que vêm de fora pensem assim, nossa, ele foi um herói, não me sinto assim que tem esse outro problema, de você ter sido um herói e você se sentir um herói, ou você não ter sido porcaria nenhuma e se sentir uma heroína, um herói. Essa segunda opção parece ser mais interessante do que a primeira, inclusive. Mas vamos chegar lá, vamos por etapas. De onde vem isso? Por que que a gente tem essa, esse impulso, essa cobrança? Porque eu acho que é muito mais do que um impulso, é uma cobrança, nem que seja uma cobrança pessoal. De sermos especiais, vamos lembrar que nós humanos temos aí uns 300 mil anos de existência, vivíamos em tribinhas pequenas, 400 pessoas, dizem 800 pessoas. Numa tribo de 800 pessoas, todo mundo pode ser especial de alguma forma. Ah, aquele ali conhece muito erva, aquele ali conhece muito é, como fazer massagem, aquele ali conhece muito sobre onde os bichos se escondem, onde as raízes. Né, mais, mais nutritivas podem ser achadas, aquele decora bem os caminhos para a gente não se perder, aquele escala bem árvore e por aí vai. Você vai ter duas, três pessoas em, em 400, 800 para disputar é, esse cargo de herói ou esse cargo de destaque. E três que se destacam ainda é um destaque, né? só tem três como você. Imagina se só tivesse três como eu em 7 bilhões de pessoas. Só que esse já é o primeiro problema, a gente não vai conseguir ser único, não vai conseguir ter histórias de vida únicas em 7 bilhões de pessoas. Tá, algumas pessoas têm, Steve Jobs, o Elon Musk, mas quantos deles tem? Né? Tem meia dúzia de cada, ao longo da história inteira. E não adianta a gente ficar projetando esse pessoal, porque tem um monte de fatores que levam uma pessoa a ficar nessa posição. E nem sei se é bom, mas vamos falar outro dia sobre é, o fardo do herói, talvez, né? Pode ser um bom, um bom título, né? Ser herói é bom. Será que é melhor viver como um herói do que viver como uma pessoa comum? Porque o que te faz feliz? Ser ímpar e todo mundo olhar para você e falar assim, uou! Né? Ou você ter bons amigos, boas amigas, você ter o seu sexo, você ter o seu prazer de comer, você passear por lugares legais, você não precisa nem ir para outro país, você pode ter tanto lugar legal para você passear dentro da sua própria cidade, dentro da, da sua própria vila. Mas... não, a gente não consegue viver assim, porque não é só esse instinto, possivelmente esse instinto de quando a gente era umas tribinhas pequenininhas, que pressiona a gente. Talvez por essa vulnerabilidade, como é que é que a literatura, o cinema popular, o que quer atrair mais gente para comprar seus livros, para ver seus filmes, o que, que eles fazem? Heróis, né? E o que é pior que sempre são heróis é, pela força, ultimamente, que é outro assunto também que vai se abordar num vídeo só dele, né? mas vamos ficar, focar na questão herói. Você tem o Harry Potter, que está lá embaixo da escada e vai ser o escolhido, o você tem um escolhido, The One, né? que é outro que estava tá embaixo da escada, que era o Neil do Matrix. Você tem os Vingadores, você tem é, a Capitã Marvel, e são todas pessoas que têm vidas ímpares. A Capitã Marvel, não vou fazer spoiler, mas ela, né de uma pessoa, ela tem uma jornada de vida que quase ninguém vai, Bom, na realidade ninguém vai ter, até onde se sabe, no mundo moderno. Mas você pode ter uma jornada parecida dentro da, metaforicamente, né você pode ter uma uma mudança de vida que te torne um, uma pessoa muito poderosa do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista monetário, econômico, do ponto de vista de capacidade de, de, de poder, de, de ordem, pode se tornar um general, uma, uma general, ou seja, nunca é tão fácil quanto é nos filmes de herói, né? Assim, meio, de repente, geralmente, né? que é outro problema. Então constrói-se toda uma narrativa que não só você tem também na literatura a mesma coisa, tá? O Harry Potter é literatura. Mas você tem... É, convergente, Insurgente, Divergente... Não. Divergente, Insurgente, Convergente... Não. Divergente, Convergente, Insurgente. Você tem a série lá da... Em Chamas, lá do... Jogos Vorazes. Que são sempre pessoas mais ou menos comuns. E que se tornam especiais. 3% no Brasil. Esse, claramente, né? Você está pegando os 3% mais qualificados, capacitados nem qualificados, né? mais naturalmente capacitados na sociedade, muito embora role uma preparação lá, então mais preparados e naturalmente é, dotados da sociedade, então existe essa obsessão por a gente encontrar a nossa realização nos tornando algum tipo de herói, o que é simplesmente uma tirania, porque você não vai conseguir, ah, não só os filmes, os livros, mas também os coaches, né? o pessoal que quer arrancar teu dinheiro, te vendendo a ideia de que você, ou a autoajuda, de que você vai fazer alguma coisa mágica, alguma coisa simples, você vai focar a tua mente, ou sei lá o quê e está nas suas mãos você ter o poder? E tá, na verdade tá. A questão é, que poder é esse que a gente quer ter? O que, que, nos, que conquista heróica ou não vai nos levar a ter uma vida Boa, porque de que vale uma vida que ninguém mais tem, que todo mundo inveja, se ela não é boa para você? primeira coisa que você tem que ter pra tua vida é uma boa saúde, pra você não ficar indisposto, ou é indisposta sair de casa, de fazer qualquer coisa, não ficar passando mal o tempo todo. E se você passa mal o tempo todo por uma questão é, é, biológica, sei lá, você tem uma condição física que não tem jeito, você vai se sentir mal, a sua vida toda, nesse aspecto, sei lá, uma perna que dói cronicamente, uma enxaqueca crônica, é... o grande heroísmo é você desenvolver instrumentos, ferramentas, para você lidar com essa dor crônica. Cara, talvez esteja aí o grande, o, o, o grande segredo dessa, desse, desse, dessa tirania, né? É... A gente tem um impulso por vários motivos de tentarmos ser únicos, mas você já é uma pessoa única, porque só você vê o mundo com os teus olhos, só você tem acesso às suas memórias, às suas experiências, só você tem o poder de lidar é, com o que você vive e decidir se aquilo vai ser bom, se aquilo vai ser ruim, como processar aquilo, você na verdade é o protagonista da sua vida. E é muito ruim quando você, se você está num um relacionamento, se você está numa situação qualquer em que você se percebe não como protagonista mais na sua vida. Quando você é um coadjuvante, isso eu estou falando de relacionamentos abusivos, que é, em geral a pessoa passa a ser o coadjuvante da vida do outro. Muito cuidado com isso. Existem casos em que você quer ser, ficar em segundo plano, dando apoio. No meu caso, por exemplo, a minha esposa é tradutora, ela faz muito mais pelo mundo do que eu. Nossa, muito mais, porque ela leva sonhos para as pessoas. E, bom, qualquer dia que eu tenho que fazer um vídeo sobre o tradutor, vou babar muito ovo dos, dos meus amigos e amigas tradutores, porque eu acho um ofício foda demais. E muito melhor do que qualquer coisa que eu tenha feito na minha vida até hoje, muito embora eu tenha feito umas coisas legais, com gestão de meio ambiente, sistemas de é, apoio à decisão, gestão do conhecimento, mais nada de meio ambiente, algumas outras coisas. É, infelizmente quase tudo que eu fiz era confidencial na minha vida, e não se pode falar muito, eram coisas legais, mas não chegam aos pés, não chegam a, a tão impacto cultural que um tradutor, uma tradutora tem, e eu fico muito feliz em ser coadjuvante desse papel, de dar apoio para ela, quando ela precisa, é, para ter tranquilidade, para poder cumprir o trabalho dela, cumprir a missão dela, mas isso não quer dizer que eu sou coadjuvante na minha vida, eu sou coadjuvante Nesse conjunto, né? nesse grupo heróico, vamos dizer assim, composto por minha esposa, os amigos tradutores dela e eu. Eu participo de outros grupos também. Né? É, e participo de um grupo, é, de um conjunto unitário chamado RonyBilhaSophia, arroba que no qual eu sou o protagonista, óbvio, isso tem que ser. Mas quando a Vivi perguntou se eu era coadjuvante, eu falei justamente isso. Se a gente era coadjuvante ou o protagonista, eu disse justamente isso. Eu sou um protagonista coadjuvante. Porque eu acho que a gente chegou num ponto da história da humanidade que a gente não pode mais se tem uma palavra ótima para isso. Se omitir do nosso papel dentro da, do caminho da humanidade. Por mais que ele seja uma micro gota. De microgoto, que eu estou falando é uma parte microscópica de uma gota mesmo no oceano da história da humanidade. A gente é chamado, a gente é chamada o tempo todo, e eu acho que não temos como nos. É, como fugir disso. Eu estou tentando puxar uma palavra, não estou achando. Como, não é? Subtrair disso. Se eu pensar na palavra, eu digo. Nós não temos como evitar isso. É parte do nosso processo histórico moderno. Mas. Você não precisa ter o delírio de que você vai ser protagonista nesse papel. E é uma coisa que eu tenho visto muito. As pessoas é, acham que as suas causas, que as causas que elas abraçam, proteção animal, proteção do mar, limpeza da praia, do mar, é, fim do uso de combustível fóssil, não é nem combustível fóssil, de fontes, fontes fósseis, né? porque combustível é construção de plástico, outras coisas assim. É e acham que essa causa tem que ser a causa protagonista, vamos dizer assim, da humanidade. Não! Todos nós podemos ter, devemos ter, eu acho que é muito mais saudável se a gente assumir uma postura de coadjuvante protagonista. Você faz, você é protagonista do que você está fazendo para aquelas coisas que você acha que são importantes. Então você escreve um post, um post que 10 pessoas vão ler, você faz um vídeo como esse, que sei lá, 50 pessoas vão ver, coadjuvante protagonista, que é um ato de humildade talvez, mas também é um jeito de você se sentir realizado, realizada com a tua interferência no mundo. Você fez o teu papel, você fez o teu, a tua pequena contribuição, daquelas 10 pessoas que viram, talvez uma dessas pessoas tenha um impacto grande, talvez uma dessas pessoas é, se sinta. Tem a sua consciência mudada, se sinta tocada pelo que você disse e tem um impacto em mil pessoas. Cara, imagina só, quando a gente era tribinho de 400 pessoas, 800 pessoas, ninguém tinha impacto em mil pessoas não, gente, tinha impacto no, na, na tribo toda lá, os 800 lá que tinha. Então se você tem aí um canalzinho, um videozinho, um tequinho qualquer, um instagramzinho qualquer, que você está fazendo uma coisinha, que está batendo aí para 50 pessoas, está muito bom muito bom porque são 50 pessoas, principalmente se 50 pessoas que você não conhece, você não sabe como essa coisa está se multiplicando no que eu chamo de redes subterrâneas de comunicação, porque a maior parte da comunicação humana ainda passa despercebida, porque o cara não coloca em perfis públicos do Twitter, não coloca em perfis públicos do Facebook, mas está lá se propagando, a pessoa está lá jogando no Whatsapp o que você falou e é, Sinta-se satisfeito, satisfeita por ter produzido o teu material, por ter jogado a tua opinião no mundo. E também não se sinta obrigado, obrigada a fazer isso online. Que tem outra paranoia, né? Não, vou fazer online, vou ficar famosão no YouTube. Que também é outra besteira. A gente tem que ser famoso conosco, com nós mesmos. A gente tem que estar satisfeito com o que a gente está fazendo, com a vida que a gente está vivendo. E parar com essa, essa, essa tirania do herói, vamos no cinema, não tô falando para não ver o cinema não, é sei assim que eu não estou indo muito em filme de herói, mas é nem por causa disso, eu não estou indo muito em filme de herói porque eu estou achando muito simplista a trama, é sempre uma coisa meio Dragon Ball Z, né, o cara bate, aí eu apareço um mais forte que ele, ele vai treinar mais, fica com bastante raiva, fica mais forte, bate no outro, eu já deu isso, isso é muito anos 50 do ano do século passado, aquela coisa do pós-guerra, que ganhou quem tinha mais bomba, quem tinha mais exército, são então, né, o efeito depois da, da segunda guerra mundial, isso é uma coisa interessante para colocar nesse vídeo também o herói vem muito daí né super homem capitão américa homem de ferro todos eles foram criados no pós-guerra durante ou o pós-guerra e era bem isso vamos ser heróis né? que era uma forma também de você fazer o povo do soldado lá para a guerra para morrer e ser herói né? Ah, ele mudou o curso da humanidade não coitado ele matou amigos e matou outras pessoas e foi morto por outras pessoas uma coisa que não deveria acontecer há muito tempo, não deveria acontecer naquela época e muito menos agora. E agora a gente está na mesma história ainda, né? Eu vou ser o herói da esquerda, do progressismo, eu vou ser o herói da, do conservadorismo, da direita. Então, vamos pensar nessa questão do herói? Vamos nos libertar dessa questão do herói? Vamos ver o herói lá no cinema, como maneiro o herói... Mas, por exemplo, vamos prestar atenção no código o cinema tem colocado os coadjuvantes mais interessantes, às vezes mais interessantes que os heróis. Pantera Negra tem isso. É, a própria Capitã Marvel, a, a amiga do Capitão Marvel, ela muito, e a filha dela é uma pessoa muito interessante. Eu prefiro ser a amiga da Capitã Marvel, a filha da amiga do Capitã, da Capitã Marvel do que a Capitã Marvel. Que, elas têm vida, né? Decidem o que vão fazer da vida, vão crescer, vão estudar, vão casar ou não, né? vão construir uma história própria, vão experimentar a vida, que a grande coisa da existência é experimentar a existência, né? estamos aqui existindo, e isso é legal. E se a gente não, só, não consegue tirar prazer, satisfação do nosso dia a dia, de simplesmente poder andar por uma rua e ver uma casa diferente e pensar qual é a história daquela casa, de ver uma pessoa nova e conversar com ela e ser legal de reencontrar uma pessoa antiga, ou até chamar uma pessoa que a gente já conhece há um bom tempo e ter um momento legal com ela. Né? Ver uma série, Chernobyl é uma ótima série. Tanto vídeo para fazer, valia um, um vídeo Chernobyl, valia um vídeo enfim, espero que essa reflexão, Enfim, espero que essa reflexão seja útil. Compartilhe se quiser, Aí, se inscreva se quiser, comente se quiser, faça o que você quiser, se quiser. E a gente se vê outra hora. Né? Para o alto e avante. O seu herói agora também. Tchau, tchau. Vamos ficar quietinho? Quer participar? Já pensou a gente fazer vídeo pro canal sempre assim? Né? O efeito vai ficar. A tirania do herói. Fica convencente isso? A tirania do herói. Não. Na sua vida você é protagonista ou coadjuvante? E aí eu fiquei pensando na cachorra que tá arranhando a almofada. Não. Agora está arranhando o puff.